Que Deus abençoe a todos vocês. Olá querido irmão e irmã em Cristo Jesus. É com muita alegria que estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra de Deus que foi colocada em meu coração. Eu creio que essa mensagem será uma benção para todos que ouvirem. Então vamos juntos mergulhar nessa palavra e deixar que ela transforme nossas vidas. A palavra de Deus para hoje é extraída do livro de Jeremias capítulo 29 versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, plano de dar esperança e um futuro, essa é uma palavra de esperança e encorajamento, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, e ele deseja nos ver prosperar em todas as áreas de nossas vidas, não importa quais sejam, as dificuldades que estamos enfrentando não importa quão difícil seja a nossa situação deus está no controle e tem um futuro brilhante para nós a mensagem principal que deus deseja nos transmitir é que devemos confiar nele em todos os momentos em todas as circunstâncias devemos ter fé que ele tem um plano perfeito para a nossa vida e que tudo que ele faz é para o nosso bem nós precisamos crer que deus é fiel e que ele nunca nos deixará ou abandonará então, queridos irmãos e irmãs, eu encorajo a todos vocês a se agarrarem firmemente à palavra de Deus. Lembre-se sempre que Ele tem planos maravilhosos para nós e que Ele nos ama profundamente. Se vocês precisarem de oração ou encorajamento, por favor, deixe um comentário abaixo. E não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, de deixar um like e de se inscrever em nosso canal para receber mais mensagens de esperança e fé. Que Deus abençoe a todos vocês